Olá amigos, bem-vindos mais uma vez, obrigado pelas subscrições que têm feito ao canal e aos comentários que têm deixado. E o vídeo de hoje queria mesmo falar sobre isso. Uh, tenho alguns subscritores que têm umas dúvidas e eu gostava de fazer um vídeo para poder tentar explicar o melhor possível sobre as dúvidas. Vamos lá! aqui na primeira dúvida que aparece é o Francisco Ferreira. Obrigado Francisco por deixares a tua questão. Uh, Aguarda ansiosamente um vídeo sobre como gravar baterias MIDI em várias pistas. Ok, se eu estou bem a entender, uh, tu já deves ter um módulo de bateria que usas, que provavelmente tens um teclado MIDI, tipo este, um controlador. Uh, este é o Akai LPK25 e é, e é um teclado pequeno, portátil serve para, para viajar e para fazer várias coisas uh, tem duas oitavas, serve perfeitamente para fazer baixo algumas baterias, sintetizadores, coisas desse tipo não é um piano com, que, que responda às teclas uh, pesadas de um piano normal mas tem dinâmicas, dá para controlar as velocidades, etc tem um arpejador interno uh, dá para fazer sustain, dá para mudar os programas já vamos falar sobre os programas e, e bora lá Francisco então se, quando estás no Reaper uh, se vieres a opções aqui à parte de MIDI Devices é aqui que tu vais controlar se tiveres um controlador externo vais controlar o teu teclado MIDI no meu caso eu tenho aqui o LPK25, que é o meu teclado, e já está ativo. Caso o teu apareça Disable, carregas duas vezes em cima e aparece aqui Enable Input for this Device. Ou seja, ele vai, o Reaper neste momento, se estiver Enabled, vai receber mensagens MIDI para, para controlar os instrumentos virtuais. Temos aqui também no Output, podemos deixar uh, Enabled, fazer Apply, ok. Vamos criar uma, uma track nova e quando se cria uma track nova podemos, como já vimos noutros vídeos, as nossas tracks no Reaper portanto, podem ser áudio, mono, stereo, multi multipistas, midi... o Reaper não, não define para cada tipo de track uma track diferente, ok? Então, o nosso input é o teclado, então vamos lá. Em vez de ser analog, mono ou estéreo, vamos controlar input LPK para 25 e no meu caso eu vou querer all channels, tá bom? quando eu venho aqui a efeitos um, e uma coisa que preciso te explicar, para teres uh, multi-outputs nas baterias o teu kit de bateria, o teu instrumento virtual tem que permitir isso existem alguns instrumentos virtuais que só permite ter o estéreo um, existem outros que permitem só ter o estéreo mas como têm vários layers, de por exemplo, sintetizadores, já vou mostrar uh, que permitem receber canais MIDI diferentes. Podemos controlar depois no teclado, e daí a história do programa. O programa 1 posso ter o meu primeiro teclado, programa 2, ou seja, só um módulo uh, ter quatro sintetizadores diferentes e ter, todos serem controlados do mesmo teclado. Mas no nosso caso, vamos concentrar-nos na bateria. E eu vou carregar um módulo de bateria. Uh, simples que é o Easy Drummer. Este, como podem ver, normalmente o Reaper diz-vos uh, quantos outputs é que este, um, o vosso sintetizador, o um instrumento virtual vai ter. Neste caso são 32. Vamos carregar. Ele vai carregar o módulo de baterias e a primeira coisa que tem que ser feita é: uh, na mixer tem aqui em baixo. Neste momento ele está a enviar apenas para um output, mas nós queremos que ele faça multicanal. Ok, o bombo vai estar no canal 1, a baterola no 2, pronto, e depois podem organizar isto da melhor forma, mas para ser mais, mais simples, uh, vamos deixar os 14 canais e vamos fazer uh, a coisa mais simples, que é dividir isto em várias pistas. No botão direito, aqui em cima, aparece construir uh, o roteamento multicanal para o efeito selecionado ou construir 16 pistas MIDI para um, esta track. Nós, no nosso, no nosso caso, queremos construir outputs multicanal Uh, já automaticamente os endereçamentos feitos, não é? Então se eu carregar aqui, ele vai me, vai -me querer construir esses canais todos ou seja, vai construir pistas novas nós dizemos que sim e automaticamente eu tenho a minha bateria já vou tirar aqui a mixer, a minha bateria já está toda dividida por canais, sendo que o primeiro canal e deixa-me ver aqui a mixer, outra vez vou meter a mixer como costumo fazer, vamos fazer assim Vamos meter, tirar o master e vamos encostar aqui deste lado a nossa mesa, fazer assim e vamos dizer para não criar estas multi, multi tracks, ali estão, para ser mais fácil de visualizarmos. Ok, o nosso módulo de bateria e, e como podem ver o Reaper automaticamente criou os envios desta track para todas as outras. então se eu vier ao, ao canal principal, e podemos dar o um, um nome de VST modo e o que eu costumo fazer é criar uma nova track INSERT uh, TRACK e esta track vai ser a MÃE de todas as outras e como é que fazemos isso? SHIFT SELECT TODAS agarramos nesta e arrastamos um bocadinho para cima e isto porquê? porque neste momento esta é a vossa master track se eu quiser fechar a bateria toda ou aplicar efeitos a toda a bateria eu posso fazer apenas deste canal então neste vai ser o uh, drums por exemplo drum kit ok? e automaticamente se eu fechar a bateria toda para ser mais fácil visualizar como podem ver é só clicar neste switchzinho aqui vamos lá testar esta bateria já tenho o input já é o meu teclado MIDI, tenho que preparar a pista para ser gravada e input monitor está on. Ok. Agora basta encontrar nas oitavas certas onde é que estão as minhas peças da bateria. Ok. Pronto. Neste momento o kick está aqui e pergunto, e pergunto a vocês. Porquê que o kick também está noutro, noutras, noutras tracks? Porque este, há instrumentos virtuais que estão preparados para ter hum, bleed. O bleed é o sinal que os microfones da sala captam, por exemplo, o bombo. Neste caso, o bombo está a entrar em vários canais. Uma coisa que eu recomendo fazer é uh, darem o um nome certo às pistas. Sabem, por exemplo, que aqui é o bombo. Vamos dar o kick. Temos que aqui é a nossa snare. E por aí adiante, não vou fazer todos. Queria responder a mais umas perguntas. Desta forma, tens a tua, a tua track base uh, da bateria já preparada para estar em multicanal e, por exemplo, vamos, vamos deixar aqui um, um beat qualquer. É só arrastar para a timeline e vamos ouvir o que é que vai fazer. Vamos baixar um bocadinho o geral da bateria. Ok, como podes ver, bombe, a tarola, os vários, os vários microfones. Agora, o que eu aconselharia a fazer era, depois deste trabalho feito, para não terem que voltar a fazer outra vez, podem simplesmente, esta track que é a principal, botão direito, e tem aqui, Save Track as a Template, ok? Vamos lá a fazer isto. Vou fazer o Template. Vou deixar no desktop e vou chamar Drums1, ok? Isto para quê? Agora vou apagar de novo. Apaguei. E se eu vier aqui, e track from template, eu como não gravei para a pasta do Reaper, ele está-me a gravar para outro sítio, ok? Então vou abrir aqui no desktop, automaticamente desktop automaticamente já não tenho aquele trabalho todo. A minha bateria está toda criada sem aquele MIDI, ok? Sem aquele MIDI. Há a opção de gravar também com os conteúdos, com os MIDI Items. Pronto. Desta forma, já sabes hum, como é que podes criar um multi-outputs e ainda há uma opção que, que vamos falar mais tarde, que é poderás gravar o áudio desta bateria. Imagina que tens esta bateria já feita como tu queres Vai escolher daqui a aqui e em cada uma destas tracks no REC tu podes gravar o OUTPUT ok? posso gravar o OUTPUT em MONO em estéreo. vamos fazer um teste por exemplo o BOMBO em MONO a tarola vamos fazer RECORD OUTPUT em, em MONO e só para efeito do vídeo vamos deixar este aqui em estéreo. RECORD estéreo. se eu vier as tracks que eu selecionei se eu puser o Reaper a gravar automaticamente ele vai gravar ups, vai gravar o áudio dessas tracks é útil, não é? pronto ele vai, por defeito vai pedir-vos para onde é que querem Temos aqui, já nos vídeos anteriores as configurações automáticas para onde é que vão gravar como esta sessão não está gravada ele pediu para onde é que eu queria gravar. Vamos aqui à segunda pergunta, que é do Emanuel. Olá, teria como disponibilizar a sua paleta de atalhos ou fazer um vídeo mostrando como se faz? Abraço e parabéns. Muito obrigado, Emanuel. Se eu entendo, tu queres construir... Hum... Bem, já temos em alguns vídeos hum, nos mouse modifiers... Uh, uh, uh, uh, algum, algumas configurações que podem ser feitas. O Reaper tem vários sítios que tu podes criar atalhos e que, tu, e que podes fazer uh, gravar uh, uh, uh, uh, os teus settings. Não é? Se viermos a opções preferências, no geral tu vais ter aqui um export ou import de configurações relacionadas às preferências do Reaper, ok? Mais abaixo. Tu tens em mouse modifiers, uma listagem enorme, que já, já, já passamos por algumas e já vimos como, como alterar, de, de alterações que podem ser feitas com combinações de teclas juntamente com o rato, ok? E quando digo o rato, o mouse, hum, seja botão direito, esquerdo, o scroll, são tudo opções que vão aparecer nestes menus, ok? nós vimos em alguns vídeos pelo menos em um vídeo anterior vimos por exemplo na Arrange View o Right Drag o que é que poderá fazer? Middle Click tudo isto é alterável alterável e pode ser guardado aqui Export podemos salvar só para este contexto que é o Arrange View ou para todos todos os contextos ok pronto Aqui vais poder fazer as tuas alterações e vais poder gravar e exportar para se levares o Reaper numa instalação portátil para qualquer lado, podes fazer import, ou seja, vimos geral aqui, as configurações do Reaper e temos os mouse modifiers. Outro sítio que podes mudar bastante, muitas coisas, é nas ações actions, show actions list, vai-te aparecer um menu enorme onde tu podes uh, simplesmente ou perceber quais são as teclas que estão a ser usadas, ou trocá-las, ou juntar, fazer combinações de ações para criar apenas uma ação. Okay? Uh, por exemplo, se eu fizer Find Shortcut e carregar na tecla Space, e ele vai me levar para o que é que o Space faz que é o transporte, play, stop mas se tu não quiseres que seja o Space queres que seja outra tecla tu basta que mudes aqui em baixo Space, podes simplesmente remover e adicionar a tecla que tu quiseres ok? depois de alterares tudo é um processo as configurações do Reaper daí termos vi, vi, bastante, bastantes vídeos relacionados com isso é porque é, é muito customizável Uh, eu, eu posso -te passar a minha, a minha lista de teclas mas provavelmente não vai ser a mais indicada e vais ter que perder mais tempo do que propriamente a fazer as tuas teclas uh, por isso é que eu aconselho a cada pessoa ter ou se relacionar com a base do Reaper e aprender as teclas que vêm por raiz obviamente vão ter que alterar umas porque há, há funções que não têm teclas, como podem ver estas estão em vazio, mas muitas delas têm teclas e esta lista é muito grande e, e, e todas as configurações que estão aqui dentro podem ser alteradas, alteradas e guardadas, tal e qual como fizemos no, no, nas preferências, quando, quando vimos aqui, no geral Export, no mouse Modifiers Export, aqui também é, pode ser importado e exportado, ou seja, podem exportar todas, e quando, quando eu digo todas, aqui a seleção é da main, mas temos para o editor de MIDI, teclas para o editor de MIDI, temos aqui para event list, um, e podem importar e exportar. No, existe um site que é o Reaper Stash, que eu, eu, eu ainda não partilhei este site convosco. Reaper Stash e neste site podem, podem se inscrever e aqui de lado podem ver que tem custom actions, teams uh, combinações de efeitos uh, scripts feitos pelo, pela comunidade, teams uh, várias coisas e, e com certeza existem aqui eu nunca como nunca procurei uh, combinações de teclas já, já feitas e posso até deixar as minhas aqui mas estou constantemente a alterar não é, não, não é uma combinação que eu uso sempre depende do tipo de trabalho que, que estou a fazer se estiver a misturar tenho sempre aquela combinação de teclas porque usei muitos anos o Pro Tools então estou muito habituado a fazer o zoom por exemplo no R e no T estou habituado a ter o sleep mode do, do Pro Tools que usa o, o F1, F2, F3 F4 para alterar a forma como o rato mexe no, nos Media Items, são várias as combinações, ok? E, neste, e, e é dentro deste menu das Actions, e caso não tenham o SWS Extensions, como vimos num, num vídeo, SWS Extensions, procurem saber sobre isto, instalem para a plataforma que, que estão a usar, o Windows ou Mac, e a partir do momento que instalam este SWS Extensions vão ter aqui uma lista ainda maior, ok? Porque estas são as que vêm de raiz com o Reaper, mas uh, a SW, o SWS Extensions é um conjunto de, de, de detalhes feitos por, por membros da comunidade que uma, tem muito mais funções, ok? Espero ter respondido minimamente à tua pergunta se quiseres eu partilho as minhas teclas contigo fala comigo e eu partilho, vais ter que carregar em vários sítios, uh, no geral, e as preferências que eu tenho. Por exemplo, uma coisa que é importante dizer é: se eu te partilhar as minhas preferências contigo e se tu vieres aqui abrir importar, automaticamente a pasta dos VSTs vai estar com as minhas localizações, etc. Há coisas que não vão funcionar muito bem. Ok? Vai ter as, as, as configurações para uh, o meu workflow para o meu método de trabalho. Havia aqui outra questão que era em relação uh, ao estúdio Audio Estrada. Uh, obrigado por teres deixado o teu comentário. Aqui a, a tal história da nova funcionalidade do Reaper poder, ter, um, poder mostrar uh, os plugins, para já os plugins que vêm de raiz com o Reaper, que é o ReaQ, dentro da pasta Cocos, quando carregam, automaticamente, um, se carregares com o botão direito, vai aparecer aqui. Não, não é uma função que possa ser ativada nas preferências, é simplesmente uma, tens que ter, tens que ver aí no teu, no teu Reaper, uh, o 6.0 a data já se o 6.02, mas não é por aí, tens que ver um, porque isto é uma função que vem mesmo já por defeito, é uma, é, é, existe neste menu, ok? E se eu carregar e se eu vier aqui tanto, tanto na, na, nas tracks como na mixer aparece-me essa função show tcp, mcp okay? se eu puser aqui vai aparecer está bom? Um, pronto e queria agradecer mais uma vez espero ter respondido minimamente às vossas questões uh, se não respondi coloquem lá no, no canal do youtube agradecer a todos uh, mesmo pela vossa, pelo vosso tempo e obrigado a todos mais uma vez, está bom? Boas festas pessoal, estamos quase no Natal Boas festas